muito frequente aqui no estúdio é em relação ao sol Fernanda depois que eu fizer o procedimento eu posso estar pegando sol eu vou ficar igual uma zebra eu vou ficar igual um panda gente eu, hoje eu vou explicar aqui pra você e vou deixar bem claro primeiramente se você for fazer o procedimento você não pode vir bronzeada tá não pode sua pele ela tem que não ter nenhum tipo de alteração de sol eu já cansei de dispensar cliente aqui que vieram bronzeada mesmo a gente avisando e com a pele alterada e eu não fiz o procedimento porque a pele ela tem que estar tá íntegra ela não pode estar tá alterada seja bronze seja o bronzeamento mínimo moderado ou elevado a pele ela tem que estar tá neutra tá Chegando o cliente, fez o procedimento, realizou, está super feliz com o seu procedimento, já teve lá o seu percentual de melhora, Fernanda já está cicatrizado, posso pegar sol? Claro que você pode pegar sol. Você não pode pegar sol durante o processo de tratamento, durante o processo de cicatrização, mas...